Gente, vocês viram coisa linda esse caminhão, cheio? Ai, que felicidade! Toda vez que chega material, eu tenho vontade de chorar. Chorar de felicidade. Você não chora. Toda vez que chega material, eu choro. De felicidade, viu? Olha que lindo esses perfis de aço, gente. Coisa maravilhosa. E o caminhão aqui, ó. A gente vai continuar com a placa Dance Glass. Conhece Dance Glass? É importada essa placa, muito boa. ó. Maravilha! Então a gente tá aqui na obra, ó, o caminhão cheio em flaque perfil E aí os meninos estão descarregando E é isso que é importante, a gente vai com a notinha anotando tudo, gente Você tem que verificar se 100% do que você pediu foi enviado Depois você tem que verificar se 100% do que tá na nota tá no caminhão Isso aí, ó, é praste, praste É o mínimo que você tem que fazer, mínimo que você tem que fazer E os meninos descarregando bonitinhos, viu só? Até os <risos> meninos novos aqui, tem os meninos novos aqui Eles não acostumaram ainda comigo filmando ela <risos> eu estava de descarregando de perfis Agora chegou o momento das placas, ó Essas placas, vocês que não sabem É glass matte Shearing, é gesso com fibra de vidro Essa é uma placa que ainda não é fabricada no Brasil Ela é importada Hoje o que a gente tem distribuindo no Brasil que você encontra? Você encontra a placa Com a Glass Rock X Você encontra a Knauf com a Guardex E essa daqui é da Georgia Pacific Se chama Dance Glass é tudo nome difícil, né, gente? E aí, aqui na obra, a gente começou com a da a Guardex. Agora a gente vai usar essa daqui da Georgia Pacific e provavelmente a gente vai usar também alguma parte da placa a Glass Rock X não tem problema não, porque essas placas, elas são todas iguais Você ser bem sincera. é diferente da cimentícia, tá? cimentícia você não pode misturar porque as placas não são iguais agora essas placas daqui são muito legal, né? e essas daqui acho que tem até uns tamanhos diferentes por serem importadas, sabia? depois a gente tem que tirar as medidas e vai em polegada, lembra que vai em polegada esse negócio? agora já foi todos os perfis tá vendo? Então, vamos bater placa hoje os meninos estão trabalhando, viu? comprei até jaguaraná pra eles que bons obras, gente. Fica a dica. O povo adora um guaraná, uma coca. Custa nada, né? Ajudar os meninos. dá um agradinho, Faz parte. Várias pessoas andaram me mandando mensagem. Lina, você tá na obra direto todos os dias. Nossa, eu quase não via você na obra direto. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? E eu vou falar. Uma coisa que eu falo, eu sempre falei. Errar. Todo mundo erra. Fazer merda todo mundo, faz. O que não pode fazer. É a merda ficar pra trás. O erro ficar pra trás. Você pegar o seu cliente, né? E deixar ele na mão. Isso você não pode fazer nunca. Jamais. Jamais. E foi o que aconteceu aqui em São Paulo. Daí eu tinha um cliente em que eu indiquei, né? Uma pessoa para executar a obra pra ele. E essa pessoa fez merda. E acontece? Fez de propósito? Não, não fez de propósito. Falta de experiência, gestão e diversos outros fatores. Isso é fato. Mas aí o que aconteceu? Como o cliente era meu, eu indiquei, eu coloquei, aquela pessoa era minha responsabilidade, nada mais certo do que eu vim ajudar a corrigir. A partir do momento que aquela pessoa não tem a capacidade suficiente para poder fazer essa gestão, esse acompanhamento. Então... Tem, vai ter gente falando assim, pô, Helena, então você vai em todas as obras de todo mundo? Não, gente. Eu, os meus alunos, os meus franqueados, eu capacito eles para atenderem da melhor maneira possível. Mas ao mesmo tempo eu também sou responsável, né, corresponsável pela, pela entrega deles. E eu tento sempre fazer eles entregarem da melhor maneira possível. Por isso que vocês estão me vendo aqui na obra todo dia, viu? Né, o povo, você tá triste? Eu, na feira ficou triste? Fica triste. Gente, a tá placa vai descarregar de manhã. E ah. é, agora tá tudo quebrado. <risos> viu, gente? Isso que dá. Ah, daí Peterson também, coitado. Dá tchau, Peterson. <risos> ah, Deus. Cada uma, viu, gente? Que arruma. Os que a gente fez, tá vendo? As botas. Os assim pedacinhos de montar as pautas ali. E chuma eles, alinhadinhos. E aí nas costas dele a gente já é parafusa o montante. Então o montante sai de lá em cima, ele parou porque tem uma janela, mas vem até aqui embaixo. E aí a gente vai ter várias mãozinhas aqui embaixo também. Que é o que vocês vão ver viu? É uma solução que dá pra ajustar bastante Nível, prumo, a gente consegue ajustar Graças aos bracinhos Aqui em cima, ó, já tá com o E assim vai a fachada toda Vocês não ver fachada todinha, Uma coisa importante que eu sempre fazer na obra Que eu que vou mostrar pra vocês A gente pega o projeto A gente cola num lugar da invisível Que a equipe consegue acompanhar Que toda hora que eles tiverem dúvida Eles vão lá e aí é muito engraçado Que aí esse projeto vira um plano de notas Pra todo mundo da obra Você vai colocando observações Importante tipo, quantidade, medida, datas, né? Datas, limites pra galera tá trabalhando. Tudo isso faz muita, muita, muita diferença, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente tá fazendo. E aí, o que que é legal? O que que a gente... Pra que que a gente usou esse desenho? Pra fazer um plano de corte dos perfis. Que é o que que os meninos estão fazendo ali, tá vendo? Que a gente tá pegando e fazendo esses perfis grandões. É porque a gente tá... Preparando já um perfil único pá, direto. Pra não ter que fazer emenda no local nem na vertical. É muito mais fácil a gente fazer tudo isso no chão do que, que a gente fazer pendurado em andanha, Né, Então a gente montou um plano de corte aqui. E o que, que eu já tô adiantando para as outras áreas? A gente fazer esse plano de corte antecipadamente. E aí a gente só precisa entregar uma planilhinha pra eles. Puf, uma listinha. Tantos perfis com tantos metros. Tantos perfis com tantos metros. Aí eles vão só fazendo. Essas coisas fazem muita diferença na hora de você agilizar sua obra. E aí a gente vai separar kits, né? Nesse momento a gente tá com cinco pessoas. Mas a partir de manhã a gente vai estar tá com oito Isso porque a gente vai botar Umas pessoas botando as ancoragens Tá vendo? O Lzinho, o com chumbador bonitinho Depois outra, outra dupla Fixando os perfis, alinhando a mando direitinho E outra dupla Trabalhando aqui, ó, nos encaixes Um outro de ajudante e o um outro líder Verificando os alinhamentos Então tudo isso faz muita diferença na hora da organização Da sua obra e da otimização Da mão de obra Bom, né? Curtiu essa casa? E aí, ó, eles vão só produzindo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Grandes as peças, né? Então, se a gente adianta isso. A né, galera também, ó. Só os bracinhos, tá vendo? Tudo isso, tudo isso faz diferença. Gente, no tempo de obra, otimização. E você tem que lembrar o tempo todo, cara. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E quanto mais rápido você faz a sua obra, melhor ela fica. Isso é muito importante. Quase que eu quero tipo. aqui. <risos> Uma coisa muito importante que eu tava alinhando com os meninos agora, né? Produtividade. Então, o que, que acontece? O ideal é o seguinte: a pessoa pegou numa atividade, ela tem que ir do início a fim. Por quê? Repetição leva à prática, a prática leva à velocidade. Isso é um negócio que você tem que ver na sua cabeça, fato. Quando a pessoa está fazendo um negócio repetido, repetido, repetido, a produtividade dela aumenta muito. Isso a obra vai para outro patamar de velocidade. A sua entrega muda, né? qualidade tudo muda. Então se você puder ter uma atividade Em que o cara pegue ela E faça do início ao fim até acabar Opte por isso Organize para isso acontecer Porque ela vai acabar muito mais rápido do que você Faz o negócio, para Faz o negócio, para Então isso é muito importante, né? Você ter continuidade faz muita diferença Gente, terminando o dia, eu tô imunda Tô <risos> imunda Hoje foi um dia que eu terminei imunda Essa história de olha caminhão, desce caminhão Verifica a quantidade, conta depois libera uma tarefa com a galera, né? Nossa! Mas eu tenho uma coisa muito importante. Você tá curtindo esse passo a passo de fachada que eu tô dando? Você tá conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido pra vocês soluções que eu tô dando? Tá valendo a pena acompanhar aqui no stories essa fachada? Não erro, homem. Mostra o erro. <risos> Tira a máscara aí um bocadinho. Mostra o erro. Fala o que que aconteceu pro povo não errar, Almi. Ai, Jesus! Vamos, Vamos lá!